Olha pessoal, nós fomos na casa da Márcia aquela hora. Eu falei, ah, a Márcia não tá aqui não, né? que a Márcia tá aqui, ó? Tá na casa da dona Sevila. Eu fui lá, bate palma Falei, ah, né? a Márcia não tá aqui não, gente, a Márcia saiu. É bom, é bom, é bom. Aí chamamos, chamamos, batemos, ninguém atendeu. A janela tava aberta, eu falei, se a janela tá aberta, já acordaram, né? Falei, ah, foi pra casa do seu Sebastião, porque é apaixonada pelo pai que nessa aqui eu não vi ainda. Fui um monte, né? Ah, a dona Sevila com a vassourinha que a Madalena tanto gosta, olha lá, ó. Fala assim, dona Sevilha, bom dia pessoal. O pessoal te quer um bem, mulher de Deus. Aí, firme e forte, ó. Pena que. Respondeu. É. Ei, vamos lá, turma agora. É, Isaías, aproveitar e não... falar para você: tem um vídeo que eu, que eu fiz lá, seu e do seu irmão tirando leite? Tá com quase um milhão de visualização já, Isaías? É ele é É o Isaías e o, e, o, e, o, e o pai e o dele, aí, do Matheus. Tá com quase um milhão lá, eu fiquei admirado de ver. Um milhão de pessoas já viu. Assim, viu e comentou, né? Alguns, né? Tá, você tá mais, não, né? É, uai. De, deixa eu. Ô, Marcia, mostra o que tem nessa panela aqui para nós. Aí, pessoal, ó. Dá uma olhada nesse aqui, que bênção de Deus, ó. E essa aqui faz pirpir -pir mesmo, viu? A vassourinha que a Madalena presenteou a dona Nelly. Ó, com uma dessa aqui, ó. É um fogãozinho que faz sucesso. Olha só o que o seu Deca tá pegando aqui, ó. Tava no forno aí, né, seu Deca? Olha, gente. seu Deca pegou essas. Olha o tamanho das batatas doce assada. Olha só. Que... Até parece que o senhor sabia que a Madalena e eu ia vir aqui. A gente ama batata doce. Madalena, então, se mata em cima de uma. Olha aqui, ó. Olha como é que ele faz, ó. Coloca aí, ó. Nossa, mas... E tá cheio lá pro fundo, ó. Que bom, seu Débora. Leva de coração, sim. Que é dado pra gente de coração. A gente aceita de coração também. Eu tava de saída, mas a gente enrosca. Começa uma conversa gostosa, a dona Sevilla aqui, conversando, a marcha ali, ó. E a gente acaba enroscando. Ai, que delícia! E eu vou ali com o seu deck que ele vai mostrar um pé de uma planta que eu trouxe pra ele, mas eu não lembro mais o que eu trouxe pro seu deck. Ele falou que pegou, né, seu deck. do não é. Vamos dar uma olhada lá que eu já vou ver qual é que eu não tô lembrado não. Vamos lá. Eu esqueci o nome dela Será que não é a Bill? A Temoia, a Bil Graviola, você não lembra? Eu que graviola. trouxe, mas eu não lembro também ah, é graviola. Eu, eu trago tanta coisa para tanta gente E as pessoas plantam Algumas pegam, outras as galinhas comem Eu levei uma palmeira real para um rapaz e ele plantou lá e a galinha comeu. Comeu porque estava pequenininho, né? E por conta disso, perdeu. Ah, gente, é isso mesmo. Gaviola. Gaviola, Aí, já tem uma galinha chocando. Olha só, tem uma galinha chocando lá dentro. Que coisa mais... E ficou, e tá lindo, né? Aí, veio de lá de casa pequenininho, ele plantou, cuidou que até a galinha está aproveitando a, a, a, o lugarzinho para pra chocar, ó. que bom, fico feliz porque essa planta está tá linda desse jeito, graças a Deus por isso, e é uma mão que eu falo, é uma mão especial, você quer um pé de caqui, não né, não, é, é fruta do conde? É. Aqui não, que não é assim, eu esqueci o nome dessa planta aqui. É ariticum. Ah, ariticum, ali tem um ali, ó. Não dá pra poder ver direito, mas tem um ali. Aí, ó. Ali. Agora lá, aquela lá embaixo é mãe. Né? Ah, sim. Ameixa. Aqui, né? Ameixa. Aquela lá. É ameixa. A lá. É, e tá, e tá carregado de ameixa. Aquela vez salava, vem ali comigo. Vem? Vem. É. Ali é pronto para os animais, pros animais. Né? Aí o chuchu, ó, que beleza! E tem bastante aqui nesse pé, ó. Olha só. Então esse aqui é o chamado aritcum. Eu olhei assim rapidamente e pensei que fosse um pé de caqui. Já deu raiz aqui, ó. Aí raiz aqui, ó. Ou melhor, agora já deu um broto, né? Eu falei, deu raiz, deu broto. Raiz ela já tinha. E tem alguns aí no, no, no, no pé, né, Seu, seu Deca? Não, ah, não, sim. Ela pecou. Ficou peca. A gente fala ficar, ficar peca. É, ela é, endureceu. É, é. Bem, ali tem fruto do conde. Pediu para ir lá que... Tem lá. Ele, acho que vai cortar, cortou o pé, podou o pé, coisa assim. Vamos lá ver? Vamos lá, Seu Deca, lá no, no pé de fruto do conde? Vamos ver o que tem de bom por aqui. Panhado, papai. Meu papai amado, que coisa mais linda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A mãezona aqui, ó. Que belezinha. Contou 1? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem um que tá pra fora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. É 11 mesmo que tá aqui. Mas tem Eu contei duas vezes, 12 naquele cantinho tem. Olha que belezinha. Ele ficam assim porque esquenta, né? É. Aquele já tá ó, bem em cima do outro. Tá aquele ali, ó. Que coisa! Ei, Seu Deca, se eu tenho uma estrela... Ali tem outro deitão, mas Como vocês se estão se para baixo. Ah, estou vendo lá. Essa também está para baixo. O está lá para baixo. E você, mãe? Eu gosto desse cheiro, Seu Deca. Aqui, ali tem sete desmamados. Tem mais sete aqui, Madalena. Ah, Olha, que estão dormindo. Já desmamado já o daqui, ó. É A Ah, Sedeca está dando de comer para eles. Ó. Você está só grandona, mano. Que milho bonito, Sedeca. Está certo, Que milho bonito, viu? Que coisa. Olha essa espiga que linda, ó. Esse aqui é da daqui, Aqui tem mais dois, aqui tem mais três. Faz tempo que eu não vejo uma espiga linda dessa aqui. Ó. Bem, bem tra tratado, né? É o Limpinho, né? comer, velho. Né? Oh, Ô, coisa mais linda. Quanto custa um desse aqui, desse pó aqui? Isso, velho. Né? Quando eu vim para cá, eu vou comprar. Vou comprar porque a gente engorda ele, né? Tá mojando já, é. Qualidade de porca linda, também. é né? oh. tá mojando lá. tá vendo? Aqui uns tempos aumenta o plantel. Aqui tem um porco. Tem um macho. E para cá tá os perigosos. Os que é mais, mais nervoso. <risos> <risos> Esse são os que desce lá pra o barco, né? É. Esses, esses aqui são é os que. Olha lá, tá vindo outro lá embaixo. Energia elétrica. É. Como é que é isso? É pro porco no.. É choque, né? Olha só a barrigona daquela. Já tá, tá bem gorda, né? Ela cria até treze. De até treze? Até treze, Tem para todo mundo, calma aí, ó. assim. Um nó? Lá embaixo tem uma que ele falou que cria até treze. Que beleza. E aqui ó, esse barulhinho é dessa peça aqui, que é para colocar o choque, para eles não começar a sair fora do lugar. É, senão arranca tudo, né? Esse é uma riqueza isso, né? Que o prazer, o privilégio de poder cuidar desses animais, né? É, e a gente passa o tempo, né? Passa, passa um tempo muito bom. Meu Deus do céu, como passa Olha só Cuidado uma graciosa dessa aqui ó. O senhor é muito abençoado, meu amigo O senhor merece Com esse coração que o senhor tem ha. Deus abençoa mesmo É, aí tem um soro também Que vem dali do É Mas aqueles ali, deitadinho ali ó. Acho que é o soro, né Souro, mais souro. E a belezinha aqui, ó. E a cama tá gostosa. Tá, tá, tá muito bom isso aqui, porque... Ah, primeirinho aqui tá que não quer nem saber. Gente do céu, como que é maravilha. Olha só aqui, ó. Ah, mas vou dizer uma coisa, hein? Que belezinha! O último lá tá até com a orelha por cima do do olho dele. E a mãezona aqui toda feliz, né, mãe? Hã? Você tá feliz com a molecadinha sua? Hein? Imagina se ela responde assim: Tô, tô feliz com meus filhos. Hein, linda. Ai que bonita bem ó. Vamos lá ver as galinhas agora. Tchau. Tchau, linda. Parabéns aí, viu? Ali só entra os pintinhos, as grandes não entra né, bem? Já foi feito pra isso mesmo. O pequenininho coma bem e as grandes não entra pegar. E aqui dentro tem mais. Aí, ó. A bênção de Deus aqui, ó. Aqui tem um gavião marrom, seu Deca, de vez em quando eu vejo ele, eu vi ele ontem. Eu tava não cedo aqui. É, eu, ele não desce, ele não desce pegar as, as galinhas eu não? Ele leva, onde que ele passa ele é mesmo. Pega mesmo? Nossa. Eu vi lá, ele deve ter o quê? de abertura de asa, um metro. Mais, né? Ele faz assim com asas, sete, franguinho grande. Já era. Isso dizia ia levar até um eu, eu vi ele duas vezes, Tava tá indo para Madalena. Ele é grande mesmo, né? É gente, quem mora na roça e tem o amor para com as plantas e os animais, é isso aí o resultado, né? Eu vi uma cabeça de repolho ali que eu babei na mão do nosso amigo Kaique, pé de arruda. A ah, seu Corteu Eu tava dando sombra, seu Deca? Tava fazendo sombra? Tava querendo girar, hum. viajar da mata. Aí eu tirei um povo canena. Aquela lá também é pro... do, Conde. do Conde. Olha só a horta do seu Deca. Muitos já conhecem, mas os que estão chegando agora não conhecem a horta dele, não. Ele brota e dá de novo. Ali, ó. Ah. Meu Deus, que mão abençoada! Deixa eu mostrar para vocês aqui o que você deve estar mostrando para mim, ó. A fruta do conde aqui, ó. Olha lá que linda! E uma ali já amadureceu, o passarinho já comeu. Ah, aquela ali tá madura, não tá? Qual? Oh, essa daqui... Ah, tem uma madura aqui, sim, ó. Essa de cal. Oh, essa aqui e aquela ali, ó. É, tem duas maduras. Aqui tem uma e aqui tem outra. Daqui no que eu tô, você vai ver. Quantos? Você... Opa! Aí, gente, ó. Vou até fazer uma foto agora. Seu Deca tava mexendo aqui, eu tava fotografando, perdi a chance. Mas ele e Madalena encontraram. Uma fruta madura. Olha o tamanho dela. Gente, eu vou até mostrar de perto. Olha, olha o tamanho dessa fruta do cone que você acabou de tirar do pé. Não falo que o senhor é uma abençoada? Eu falo o tempo todo. Abençoada e vou falar uma coisa, hein? Vai ser mais ainda que esse coração que o senhor tem. Meu, dá. Não sobra. Perde muita coisa. Ah, nunca mais, hein, Madalena? Você fez um negócio aí que eu gostei agora, hein? Ah, só que bonito, você conseguiu fisgar ela. É. Olha só que beleza aqui, ó. Vou fazer uma foto também daqui. Aí o seu Deca fica todo feliz quando ele consegue olhar para o que Deus tem dado para ele e ele valorizado, né, bem? que foi, nega? De onde será? Senhor? rapaz a cabecinha, sim. tudo que nos é oferecido com, com amor e carinho a gente aceita, a porque é esse aí é orgânico, né esse aí é, é, é uma cabecinha de repolho que nem você tá falando, mas é orgânico mas já, Madalena mas já, nega deixa eu ver a cara desse que coisa mais graciosa, hein vai, se lambuza lambuza mas vai jogar semente fora tem que tirar semente para nós, para nós poder fazer muda e dar para os outros. Hum. Que bom, né? É bom levar semente, bem já fora, não. Não, caiu, caiu, mas tem mais. Aí, o passarinho tá comendo. Passa perto de você aí. Hum. Saiu, pode tirar. Não. tirar a Dá pro porco, Madalena. Aí chega lá, você limpa, Dureza. Lindo, né? Bota ali nisso. Chega lá, você quase fala. É, aí gente, olha. aquele ali o porco come, né, Sudeca? Hum? Come. Come e come com gosto. Olha que beleza. Hum. E lá dentro vai sendo um passarinho aqui, ó. Sei, tá que quando? Assim. A boquinha olha é a dela. Boca. Olha lá. Tá <risos> tudo lambuzada. Eu já mostrei isso aqui, mas vou mostrar de novo. O senhor já colocou essa pedra aqui. E essa outra pedra aqui, chumbada num bloco de concreto. Para os que já sabem, sabe Para os que não sabem, vou falar. Essa pedra afia faca. Pedras para afiar facas. E aqui o lado. Já plantou um pezinho de rosa que já pegou. Olha ah, esse aqui que bonito, suculenta suculento, É Diferente, né? É. É. Parece uma, uma tenha de aranha que é. tem nela, né, Apenas um Toma, esse Segura isso aqui Eu vou para ali tá Eu vou banheiro Para então, me dar essa da outra, outra aí que eu vou Pegar vou colocar aqui ó Passar uma água na minha mão Porque mão suja não presta Para mexer com as coisas não Tá na seta, Tem? Uhum. Lá foi vendeu, então? Lá, para tempo, você, vocês resolveram trocar né? aqui na laje Ah, eles trocaram? Porque aqui na laje fica mais perto e fica melhor para cuidar uhum. Porque lá anda pouco setor, né? Muita ladeira, muita pedra. Uhum. É. Aí eu falei para ele, ele sai de um pedreiro e entra na lagoa. E é mesmo, saiu de lado do, da, <risos> da serra que é pedra, né? E ali eu plantava muito arroz, né? Teve um ano que eu fui em 90 e de arroz. Região. Então, então agora vai voltar a plantar arroz, né? Não. Ah. Vale a pena é, plantar o arroz, porque... Você tem mercadoria com qualidade e é produzido com o suor. É. Ia plantar muito. Nossa. Que bom, né? Que eles pegaram, acharam melhor fazer isso, né? Eu plantava muito arroz. Bom, essas sementes aqui eu vou levar. Eu não plantava muito, eu cuidei muito. Fora. Né? Porque aqui se plantar, você planta umas quarto de chão de arroz. Dá 100 sacos de arroz ali. Né? Uma quarta? Que beleza, não? Aí, arroz. 100, 100 sacas de arroz. Quanto dá uma saca hoje por baixo, por baixo? Com o preço que o arroz está, subiu muito. Né? Essa é, que eu vi que está sendo está 120 reais lá no, em Santa Rosa. No, então? Santa Catarina. E eu comprasse meio... Né? Semente da Santa Catarina, semente da Santa Helena e dá um arroz aqui. Ó. O clima nosso aqui quase baseando lá. É porque é frio, né? É frio. E ali tem bastante água, tá bem umedecido, né? Ali, ali, planta na, na mão ou planta na máquina? Ali planta na máquina, planta na mão. Das dois jeitos. Onde ator passa planta com a máquina É, isso é. E, é e é facinho Que hoje é, não fala mais em máquina Manual né? É, eu sou Se for máquina é só profissional mesmo, né Sedeca Primeiro eu plantava com a máquina Manual Manual tá? Catraca, né? Catraca. É, é catraca que chama É plantar em mão eu imagino, naquele tempo a tecnologia que tinha era que só aquela, né, Sodeca? Não tinha outra, né? Falava seis arqueiros de milho. Na catraca também? Tudo na catraca. Meu Deus do céu, como que lá muda pra tudo. Eu fazenda do. Doutor Roberto Marinho aqui em Botelho. Uhum. Levei muito milho lá em Botelho. Roberto Marinho da Rede Globo, o senhor fala? Roberto Marinho. Ah. Era ele e doutor Romero, que era dono. Era dono lá. Ali. Era dono. O João de Abreu era dono. É, era, era, porque já foram, né? Era um cafelista forte ali na região de. Está é, citado em, em. em Botelho mesmo. É, campeste. Dividando-se. O senhor levava de carro de boi ou levava no em... no caminhão. Caminhão já, já era caminhão, né? E eu tinha o cilho lá, puxava tudo na corrente. Derrubava lá e aí, corria correr no armazém. Despejava assim. E era conduzido aqui assim. Em galpão, mas era muito bem rolado. Que beleza, não? Tá lá ainda. Só que agora já não está mais igual antigamente, né? Não. Aí morreu. É. Os filhos. Igual João de Abreu, a gente fala muito, pescava muito, daí ia muito lá. O homem era forte. Mas a filha casou, foi embora. É, gente, agora está. Já está depois do almoço, né? Já... Vou pegar minhas coisinhas, juntar com a minha neguinha, que eu vou embora. Eu dei tchau pro seu Deca, acho que umas 10 vezes hoje. A gente pede benção pra ele pra sair, aí fica. Pede benção pra sair, parece que o seu Deca tem um imã, segura a gente. E Ei, é. meu Deus do céu, coisa boa. E nós não merecemos, Deus que abençoe Imagina, Deus o senhor acompanha. é uma pessoa, o senhor é uma pessoa, meu amigo, que... Cadê a minha nega? A minha nega não tá aqui não, tá lá pra dentro. Que Deus dá... Fiquei contente. Ah, dona Maria de Lourdes, aproveitando, minha querida, eu esqueci de falar. Mas o seu Deca tá aqui. É, ele recebeu um presente, né? Enviado carinhosamente por você e pelos nossos queridos. E tá todo feliz aqui, porque ele gosta, o seu Deca gosta. Ele sempre usou camiseta cavada, eu sempre observei isso, Madalena também. Aí Deus abençoe que vocês enviaram uma remessa boa, tá aqui, seu Deca? Ah, vai usar com certeza, ele gosta. O senhor não tá com nenhuma por baixo aí, não, né? Camiseta? Eu, ah tá, ah, ah, tá HD vendo? de coração Ó, oh, oh, dona Maria de Lourdes, como é que ele gosta, ó oh. oh, Ele gosta de camiseta assim, ó, oh, oh, cavada Ele sempre gostou, ó oh. Aí, ó, oh. aí eu, ele vai usar umas par dela que veio, ó oh. E lindas oh. as que a senhora mandou Eu só amo de camiseta só de camiseta. Madalena observou isso, eu observei também. Ele tá com essa camisa porque eu acho que tava mais friozinho de manhã. Aí ah, eu tava quebrando milho. Assim. É, tá vendo? Eu tava quebrando milho. E ele não usa blusa de frio, né, década. Não usa. Sabe que eu nunca vesti blusa de frio? Acostumado aqui na roça e pegou o jeito da, da região que o senhor nasceu, né? E, e sempre, sempre... Tá movimentando. É. Hoje eu já limpou esse terreiro aqui tudinho, ó. Tudinho. Já foi lá naquele portãozinho azul lá no fundo? Já pegou e mexeu com os milho lá. Já foi na roça, trouxe quanto de. de, de quanto de. de um, uma, uma carreta de milho hoje? Trouxe uma carreta de milho hoje da roça. 30 sacos. 30 sacos de milho lá da roça. Quer dizer, o homem não para. O homem não para 70. Não. 80? Quantos anos? E um. 81. 81 ano E firme e forte na rocha, graças a Deus, ó. E... Ô nega, enroscamos por aqui ó. Ê <risos> Madalena Enroscamos aqui outra vez é Vamos de... <risos> embora <risos> Eu tenho que ir embora que eu tenho que fazer rastro e Eu agradeço tudo de coração Seu Deca, é, é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer para o senhor Por esse coração que o senhor tem, por esse amor que o senhor tem Por esse jeito que o senhor é com a sua família, todos vocês Eu não sei nem o que falar tem que pegar Valeu. isso aqui, ó, botar nesse... Ah, eu pus lá no chão. Tem que agradecer ah, a Deus. Depois você põe lá, lava a mão. Ah, pra minha mão aqui. Ah, pra minha mão. <risos> monte que vive é pouco. Pois é. E viver é feliz. Pois é, Cedê E é o que eu quero. Igreja, sem no chão. Tem aquele negócio de olhar o vizinho. Ah, o vizinho tem isso. E aqui eu também vou ter, não. Deus dá o que nós merece. E com amor botar isso aqui, enquanto o Deca fala lá, eu vou colocar isso aqui. Nós temos que viver feliz, que... porque ah Madalena, eu não tinha visto. O que nós temos aqui nesse mundo é tomar conta, servir o próximo e sempre dar aquela força para os que estão no poder, porque se todo mundo der uma mão, esse Brasil é rico, é lindo. Só que às vezes a pessoa acha que o outro tem que fazer para nós. E nós não fazemos nada. Não é governante, não é ninguém que consegue a não ser a mão de Deus. Com que, certeza. Que conduz nós. Com certeza. E com que Deus... Vamos, sai da moita. não. Ô, oh, não, mas você tá aí, vem, porque sentiu, vamos sair da noite, gente, vamos cuidar desse país tão bonito. E é mesmo, né? E sem roceiro a cidade já era, cidade Sim. morre de fome, não tem condição de viver sem o um roceiro de fama nenhuma, nem sonho. E o senhor e a família produz, né? Trabalha e produz, e aí Deus vai abençoando todos nós. Nós, só tem que agradecer vocês. Eu e Madalena, acho que somos o, os mais felizes aqui nessa história toda, seu seu Deque. Deus da força, de saúde. É, somos nós os mais gratos aqui nessa história toda. Esse trabalho, trabalho é aquele amor. A gente procura fazer com que as pessoas realmente sejam abençoadas, né? Então, existe uma equipe por trás de tudo isso. E acima de tudo isso, existe um Deus. Então, a gente faz com carinho. E cada um, Deus deu o deu talento, tem que usar. É, exatamente. Agora, usar o talento que Deus deu, mas não... Queria tirar para o veio do próximo. É. Sim. Que tem muitas coisas no mundo que falta a pessoa acreditar mais. Sim, exatamente. Se servir mais. E acomodar sempre aquele que está precisando dar um conselho. Com esse negócio, está matando os parentes. A gente vê a pessoa, a lágrima correndo. Dói. É. Mas é preciso. Porque Deus mandou aquela peste naquele tempo, aquela praga que devorava tudo. O tempo tudo. do Egito, né? Porque era preciso. Foi. Agora o povo tá todo mundo. Aquele medo, aquela.. Acredita que tem Jesus, o Espírito Santo, é. acredita mais na família que Deus colocou nós. E o Espírito Santo, que nós recebemos no batismo, ilumina cada passo que nós damos e não afasta de nós. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Para ele fazer a dele, essa é a verdade. A esse dia uma senhora, falou assim, ah, Deus disse assim, que faça a tua parte que eu te ajudarei, está lá na Bíblia Sagrada. Ah, mas ninguém quer fazer a parte dele, só que é só as bênçãos de Deus? Deus mesmo para fazer o que Deus pede, ninguém quer fazer não. Só quer as bênçãos só. Tem né? para nós usar. Tem que usar, é. O talento é. tem que Agora, usar o talento, mesmo. Se nós não souber usar. Então. Aí que é Tem aqueles que caminham nós. É. Como a gente fala muito. Tem uns que abra a frente. Ele não é o povo fala, o dinheiro rico é isso, aquilo. O rico põe o pão na mesa, de quanta família que não tem divinação. Tem que trabalhar, sabe, ele tem como dar o trabalho, né? Não sabe investir. Tem preguiça de ficar devendo um pouquinho. E Deus deu talento, você tem que usar. Vamos. <coughs> Tira a, aquele que está precisando com a família, dele não tem emprego, dá um empreguinho para ele. Ajuda ele. Porque ele tá precisando, porque ele não, não tem um, um jeito de caminhar. Quanta família tá passando fome? Tem. Ainda mais nessa situação que nós estamos passando agora nesse país... a, a cidade tá não né, difícil. É roça, né? É. Tem uma verdura, tem... Quanta coisa perde. Agora lá é o dinheiro. Infelizmente, às vezes tem o dinheiro, mas não tem o que comprar. E às vezes... Aí judia, né? Aquelas crianças, para tampar o leite, como um dói. É. E aqui na roça, graças a Deus, tem nas vaquinhas, tem, tem o leite, tem o queijo, que a pessoa tira, tem o soro que trata dos animais, e vai fazendo daqui dali, sempre tem como viver bem, né? Eu falei para Madalena, na roça, se a gente não tiver preguiça, só vai na cidade mesmo, só pegar um, o necessário mesmo, né aquilo que você não produz, porque o resto... Cuidar dessa mãe. É. Essa é, mãe terra. Essa terra aqui. Essa mãe que Deus colocou para nós tomar conta. Dá de tudo. Mas nós não vai ficar olhando sem semear. Sem semear. E quando semear, cuidar. cuidar. para ver que nem aquele lá, aquele pé de graviola que eu te dei lá. Olha o tamanho que já tá. Porque você tá cuidando, não, tá zelando. Essa a visita. É. Mesmo que nunca capim. Passa a ver mesmo muita coisa, passa a ver mesmo. Mas vai lá para um visitinho. Aquela horta real dela. É, igual aquela ali embaixo, né? acabamos a de frutinha. passar. Vem o fruto com a lama da lema ali, ó. Ela está derrubando a folha em cima. Mas a raiz está fortalecendo. É. Aí tem nova, novas flores. Nova safra. Nova safra no, no, novas folhas. Nossa. E quando ela carrega de flores, ela fica linda, linda, né? É nova... E aonde que está essa falta em rima? ela está puxando embaixo. Verdade, lá naquele tronco lá. O tronco está... Está é tá trazendo o alimento, né? E se nós não, não tiver ligado no tronco, nossos gás vai puxando. Infelizmente vai mesmo. Vai mesmo, isso é lógico que é. Porque Deus é o agricultor e Jesus é a videira. E nós estamos ramos. Eita, nós. É isso, eu gosto de ouvir o senhor falar, viu? Se nós não cuidar... Pois é. <risos> é um ramo sem folha e sepa. E Depois já era, né? Vira um cepo lá e acabou. É, Sodeca, infelizmente, é, eu falo infelizmente porque é infelizmente mesmo, nós temos que ir embora. Eu tenho uma estrada para pegar agora, tenho que andar um bocado... Um bom pedaço da tarde Que amanhã é segunda, é dia de trabalhar Mas foi bom ter vindo na sua casa Almoçar com vocês Ter um tempo com a sua família Foi muito bom Então Deus continue te abençoando Muito obrigado de coração por esse carinho que o senhor tem com a gente Que enquanto a gente viver E o senhor tiver também com vida Nós queremos ser teu amigo e da tua família, tá bom? E nós vamos agradecer o seu de coração E que Deus ilumine o trabalho de vocês Que cada vez Pode ter certeza. A gente vê o talento como vocês têm. Nós tá agradecemos. E Deus que paga. Deixa eu pegar na sua mão aqui para o pessoal vocês. ver esse carinho do Senhor Deus aqui. Deus abençoe, viu? Né? Deus guarde o Senhor mais uma Sim. vez.